E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar, na verdade não eu, que vai te ensinar vai ser o Marcelo como você vai fazer os seus primeiros 100 mil reais e o mais incrível, ele tem 16 anos, então talvez se você tiver essa mesma idade ou tiver um pouco mais velho que isso, sabe, é muito possível pra você também. Seja bem-vindo Marcelo, fala aí com a galera Fala galera, um prazer estar aqui junto com o Gabriel, e... cara eu conheci faz pouco tempo, mas nossa já considero demais e já tá trocando a ideia aí já transbordamos muito na vida um do outro com certeza cara é você me deu várias dicas já que eu peguei assim falei nossa cara Marcelo com 16 anos já tem essa mentalidade o vacilando aqui com 30 de não tá fazendo isso Aquela dica que você deu relacionada aos produtos, né? De, de você abrir a mentoria pra ensinar como que vende aquele produto. Então, eu nem sei. pro mim, eu acho que é o primeiro podcast, a primeira entrevista que eu faço no meu canal do YouTube. E eu escolhi você porque eu gostei muito do jeito que a gente troca ideia. Então, Sim. as únicas perguntas que eu tenho pra você é: Como ganhar dinheiro na internet? É isso. Como que você Cara, pode me ajudar? A primeira coisa: a pessoa que quer ganhar dinheiro na internet, ela precisa ter. De... É sangue no olho. Eu digo porquê. Não é fácil. A gente que tá nesse meio, a gente sabe as noites que você vara trabalhando, criando uma estrutura, montando uma contingência, desenvolvendo o site. Então o povo acha hoje em dia, ainda mais que esse monte de guru que tem aí, que a gente sabe que, né, infelizmente existe, você vai trabalhar do seu celular quatro horas por dia e aí vai ganhar 300 reais por dia. É o que os gurus falam. É que eu Cara, faço, mano. quatro horas, três horas por dia. A gente <risos> até tava discutindo esses dias, eu falo, E, e Realmente, é. quando você chega num nível, assim, de de conhecimento, cara eu não trabalho hoje, hoje mesmo acho que eu trabalhei aqui umas duas horas só né, que analisando as campanhas vendo ali, mas tem vezes que você precisa trabalhar mais né, você precisa ali é, Varando desenvolver uma boa contingência para gente que roda produto de nicho black, né? O povo fala que não existe esse nicho black e nicho white, mas as ofertas que eu utilizo são black. São mais. não eu preciso ter uma boa contingência. É para quem não sabe então, o que é, é que é. Desculpa te cortar. Tem muita gente que não sabe o que é nicho black, e nicho white. Falam que existe, falam que não existe isso. A, a diferença entre nicho white e nicho black, é sinceramente na minha percepção, são coisas que são mais fáceis de serem bloqueadas pelo Facebook e, ser, e coisas mais difíceis de serem bloqueadas, porque de verdade você vende um emagrecedor, não é fácil, você vender um produto para celulite, não é fácil, você tem que adaptar muito a sua comunicação pro Facebook entender que aquele produto vai trazer o mesmo resultado para todo mundo que tá vendo Se o Face ele não perce... ele percebe que aquele produto não vai ser o resultado para 100 pessoas igual, praticamente é... é uma inverdade que você tá vendendo e ele bloqueia. Na verdade tem vários fatores, né, para bloquear anúncio. Sei lá, você usa muita contingência, você leva muito bloqueio, é muito complicado para você anunciar hoje. Cara, hoje em dia não, porque como eu tava com já se acaba pegando a experiência, né o feeling do Facebook eles já acaba adquirindo mas no começo era bem era bem mais do bloqueio, sabe? Porque a gente que anuncia esses produtos uma, é, uma oferta mais black você acaba às vezes é, deslizando ali, eu mesmo no meu começo, eu colocava antes e depois, por exemplo, só para dar exemplo pra galera, um nicho de emagrecimento você coloca uma mulher gorda do lado de uma mulher magra, cara, isso você vai ter um bloqueio na hora no Facebook, entendeu? Então isso é uma coisa que eu fazia por quê? Porque eu não tinha experiência, então hoje que eu tenho experiência, você já sabe onde você pode pisar ali no Facebook para anunciar, hoje mesmo eu trabalho com um nicho de emagrecimento, nicho de pele, né, são nichos assim um pouco delicados para você trabalhar, então por que, que a gente fala que tem que ter contingência? Porque o Facebook ele bloqueia, ele viu que é uma, é uma inverdade, uma promessa, ele vai bloquear, como o Gabriel já deu o exemplo aí. Então, é interessante você ter essa contingência, né? Eu, eu, hoje é o que eu perco mais tempo, assim, aqui na minha operação, é desenvolvendo contingência. Hoje, graças a Deus, já tenho aqui pessoas que fazem a parte de relacionamento com o cliente pra mim, né? Que é você conversar ali, é, converter boleto, converter cliente que chega no teu WhatsApp querendo comprar. Então, hoje eu tenho pessoas que fazem esse trabalho. Mas essa parte de contingência, essa parte de... Mais operacionalzão, assim, que não é todo mundo que tem essa manha, eu tenho que fazer ainda. Mas logo, logo também quero estar tá delegando aí. Eu entendo bastante marketing de afiliados, que eu já tô nisso há bastante tempo, entendo tudo que você falou e você já tá no nível acima. Você tem 16 anos e tem uma equipe que faz a sua recuperação de boleto, entendeu? Então, eu acredito que você tá num nível que talvez seja mais pro o final da nossa reunião, a gente ir para esse caminho, e para o uhum. começo, a gente perguntar por que... Quando a gente fala, pô, moleque tem 16 anos, já ganhou 100 mil reais. Como? Irmão, eu com 16 anos, eu brincava de carrinho, eu jogava videogame, eu não sabia é. nem como ganhar dinheiro. Eu, eu sei que é, hoje você pode ser influencer, você pode ser gamer, você pode ter um canal no YouTube, você pode ter diferentes formas de você ganhar dinheiro. Mas eu queria saber assim, como que você entrou no marketing afiliado? Como que foi o começo pra você? Foi, foi. difícil? Foram várias perguntas, mas assim, como que foi o começo? Foi difícil? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu entrei nesse mercado com... Olha, quando eu entrei mesmo, eu tinha 14 anos, tá? eu entrei com 14 anos e f... como que eu entrei? pesquisando na internet como ganhar dinheiro na internet <risos> e eu caí num vídeo, não sei se todo mundo conhece aí Thiago Fonseca né? um, o, o pessoal fala negão, nego grana caí no vídeo dele, dele falando sobre vender esses produtos, aí então, ele mostrava a monetize lá, que você se afilhava a um produto pegava aquele produto e vendia só que eu, eu fazia da maneira errada, eu só, eu só sabia fazer spam em grupo de facebook para quem não sabe o que que é isso, é você pegar o teu link lá e sair comentando comentando ele, sair postando em grupos, ah, oh, eu quero emagrecer, não sei o que lá, tá, tá, tá. E posta no grupo, e isso aí na verdade é o que a gente chama de spam, né? Que é você sair fazendo esse trabalho errado, vamos dizer assim. Então eu comecei fazendo isso, e claro, não deu certo, porque era a maneira errada, né, assim, assim dizendo de fazer o trabalho. E eu parei. Aí no que eu parei, né, eu fiquei um tempo sem fazer nada, né, e só que eu sempre fui, cara, uma pessoa muito ativa no seguinte, não depender dos outros e eu dependia 100% dos meus pais então foi aí que eu pensei o seguinte pô preciso levantar uma grande eu quero começar a trabalhar com isso certo aí que eu descobri que existia tráfego pago no né? Facebook ads e tal e eu fui trabalhar de servente de pedreiro trabalhei quando eu tinha 15 anos eu trabalhei aí mais ou menos de outubro perdão de setembro até novembro de 2019 como servente de pedreiro levantei nesse período três mil reais, e foi onde eu comprei um curso, paguei mil reais, mil reais no curso e eu dois mil para rodar em tráfego no Facebook. Só que, como todo iniciante, não sabia trabalhar direito, é, não, não executei 100% o que o curso ensinava, achei que eu já tava bom demais o suficiente, que eu tava super errado, né? Em pensar dessa maneira. E eu fui e comecei a rodar anúncios. Resultado: perdi os dois mil reais que eu tinha juntado para tráfego. E aí eu tive que começar novamente do zero. Fazendo ali todo mês para pagar o tráfego, então vamos supor, eu vendia no mês 600 reais, mas eu gastava 580 em tráfego, entendeu? Era algo do tipo assim, então para vocês terem uma ideia, eu fiquei aí de março a dezembro fazendo isso, só para pagar o tráfego, sem ter lucro, só no giro, você só tinha giro? Só tinha dinheiro do tráfego, entendeu? Não, não, não, não, não sobrava para eu comer um lanche, comer uma pizza, não tinha dinheiro para isso. Se eu quisesse fazer isso, eu tinha que pedir para os meus pais ainda. Eu pensei, pô, tem coisa errada aí. Foi quando, em janeiro agora de 2021, eu peguei um produto é, que estava bastante em alta no mercado e comecei a anunciar. Fiz 1.540 no mês de janeiro. Investi ali 600 reais em anúncios, nem né, tráfego, e me sobrou aí uma média de 500 reais, mais ou menos, foi o que me sobrou. É, eu investi mais ou menos uns mil reais e sobrou uns 500 reais de lucro. Eu pensei, pô, tá começando a dar certo. Só que daí, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter pegado esses 500 reais que me sobrou e ter torrado, mas não. Eu peguei e reinvesti ele para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu investi uma média aí de 1.600 reais em tráfego e voltou 5.300. Porque eu tava fazendo muita conversão por WhatsApp, né? trabalhando bem assim essa parte, consegui ter esse ROI muito bom é retorno sobre investimento, para quem não sabe também. E foi assim: fui pegando de pouquinho em pouquinho e reinvestindo. Em março, em fevereiro eu fiz em março fiz 10 mil, abril 13 mil, maio eu fiz 24.500 nesse último mês agora, e esse mês de, de junho agora eu já estou batendo perto aí dos 50 mil reais de faturamento. Nossa. Ou seja, um crescimento exponencial aí, graças a Deus e graças a um bom trabalho também né você um não parou desemprego. né não parei porque o que acontece Gabriel você mesmo que você pode confirmar isso a pessoa cara se ela perde cem reais no mercado já fala que não funciona e cai fora cara eu, eu te garanto aqui eu não vou firmar contrato contigo mas eu sou vamos dizer assim um exemplo tá A ser seguido não me, me gabando algo do tipo mas realmente porque a gente que passa por esse esse início é como se você estivesse engatando a primeira no carro e quando você vai arrancar. É sempre mais difícil quando você está arrancando do que quando você está passando ali da segunda para a terceira marcha. Quem dirige vai saber isso. Porque quando você já, tá, já, já embalou ali, é só se trocar de marcha e embora. Agora, as pessoas elas têm que focar o quê? Arrancar. Aprende a arrancar. Quando você aprender a arrancar de maneira eficiente, sem ter que ficar com medo da arrancada, que é o nosso início que a gente fala, né? cara, aí vai ser mais tranquilo. Aí depois aí você aprende você... a fazer curva. Ah. É, depois você aprende, cara, vira automático. Né? É, exatamente, pessoal. O que fala muito disso é o Marcio, eu Acho que ele comenta sobre esse ponto aí de essa analogia do carro, de você ter o uhum. é mais fa... é mais fácil até pela percepção. Você tá falando do Thiago Fonseca. O Thiago Fonseca, para quem não conhece, ele era o autor daquele canal Boom. E hoje ele ensina marketing digital, ele tem um método chamado Pai, que eu mesmo sigo, que é ponto em comum, atenção e emoção. Então, tipo, até mesmo no título desse vídeo, o Marcelo é um ponto em comum, todo mundo aqui já teve 16 ou vai ter 16 anos, ou algo novo, é o que ele está fazendo para ganhar esse dinheiro. E emoção é todo esse significado que você está participando. Talvez eu coloque um fundo para gerar essa percepção de você entender que não é fácil, não é fácil. Realmente você abdica horas... De lazer para poder estar tá ganhando dinheiro Só que eu faço isso aos 30 anos E você faz isso aos 16 Então quando você tiver 30 Você vai ter muito resulta mais resultado que eu Principalmente porque Você começou mais cedo A melhor hora de começar é sempre o agora Porque se você deixar para amanhã Outra pessoa já começou na tua frente Às vezes já copiou aquela mesma ideia Que você achou que era única E tá executando Então quanto mais rápido você executa Mais rápido você erra Elimina as chances de erro, aprende com o seu erro, e aí aprende que dá certo, né? É... é isso, não tem muito segredo, mas aí você pegou um produto para promover e você hoje só faz Facebook Ads e joga tráfego direto pro produto. O que, que você faz em relação às vendas desse produto? Não precisa falar o nome do produto, uhum. mas hoje você roda dessa forma? Hoje eu trabalho, além de eu trabalhar como afiliado, porque... É, Existem dois tipos de produtos no mercado, os físicos e os infoprodutos, né? Então hoje eu tenho o meu próprio infoproduto, tá? que é o que a gente chama de PLR, né? Depois a gente explica melhor o que é PLR. private Label. Isso, é produtos com direito de revenda. E eu tenho esses produtos, né, que são meus próprios, e eu também rodo como afiliado produtos físicos, que é um produto que realmente vai para casa do cliente, o cliente toma, é, usa lá e tal. E hoje eu trabalho com duas estratégias, Facebook Ads para ataque de tráfego, para quem não sabe o que é você adquirir clientes, e Google Ads para defesa. Vamos supor, esse, esse, você está rolando o feed lá e viu um, um, um anúncio do produto AB. E aí você ficou na dúvida, poxa, o que é esse produto AB? E você vai pesquisar no Google. Quando você for pesquisar no Google, eu vou estar tá lá, te esperando para você clicar novamente no meu anúncio, entendeu? No Google, então o Facebook ele te atrai o Google defende. Então hoje é essa minha estratégia que eu utilizo na empresa e tem dado muito certo e, e também quero é, com certeza alavancar para outro, outros meios, né? tabu Outbrain, Brain, são outras fontes de tráfego. Também conhecido então como funil multicanal, pessoal. Você que não sabe o que é, isso é funil multicanal ou é funil de remarketing, é, tráfego, que nem ele falou de ataque, tráfego de defesa, pode ser considerado tráfego para topo de funil, tráfego para final de funil. Então você pode perceber que é, até a tua formação, o jeito que você fala, é totalmente diferente de mim porque eu aprendi com outras pessoas e você aprendeu com outras pessoas. Então uhum. o marketing digital ele é sempre o mesmo, só que com um nome diferente, com uma nomenclatura diferente, com um, um, às vezes uma adaptação de alguém que deu certo e vai trazendo. E aí, assim, uma pergunta que eu acho interessante, todo mundo fala de seguir um guru, ou seguir uma pessoa pra você é. ver. E eu gosto, cara, de seguir um monte de jeito e fazer do meu jeito. Porque eu acho que o jeito do cara deu certo pra ele. O meu jeito vai dar certo pra mim. Você seguiu alguém à risca ou você adaptou algumas coisas pro teu negócio? Qual foi, é, em relação a isso, o que, que você fez de diferente? Que você viu que deu certo? Boa pergunta. Boa pergunta. Cara... O que eu fiz aqui foi um conjunto de, de, de, de experiências, né? Então eu não peguei, por exemplo, o, o cara A, modelei ele em 100% e fiz aqui. Eu cheguei a fazer isso no começo, mas não deu certo. Porque, cara, o marketing digital, uma coisa que é legal tem a gente falar pra galera aí, é muito assim, é até meio pessoal mesmo. O que funciona para mim, vamos supor, eu tenho um criativo, um anúncio, eu subo um, um, um produto lá com esse anúncio e o Gabriel também sobe com o mesmo anúncio, tudo igual, o mesmo público. Cara, às vezes vai dar bom para mim, mas pro Gabriel não vai dar bom. Ou vice-versa, entendeu? Então, isso que eu acho muito interessante. Isso você fica tanto em modelar um cara X, só que, tipo assim, você precisa modelar esse cara porque ele já chegou onde você quer chegar. Mas, às vezes, você vai ter que fazer algumas adaptações para realmente encaixar no teu negócio ali. Foi isso que eu fiz. Então eu aconselho que eu dou pra galera, segue uma pessoa, não só uma, eu sigo várias, pego ali um pouquinho de cada uma que faz e junto tudo e monto o meu negócio aqui, vem adaptando para, né, realmente funcionar para mim, porque igual o Gabriel falou, igual, né, tipo assim, às vezes funciona uma coisa, às vezes outra coisa não vai funcionar, e é isso que eu faço hoje. Entendi. Mas, e os seus PLRs, ele tem alguma... É, você começou como afiliado, Para quem não sabe isso, é você entrar na Hotmart, na Monetizze, escolher um produto sem pagar estoque nenhum Você vai pegar e vai indicar ele, como se fosse o Magazine Luiza, sabe? Quando você tá, é, pega para vender uma geladeira de, ó, Você pode fazer isso sem ter a geladeira na sua casa, você simplesmente dá o link de afiliação e você vai ganhar uma porcentagem daquele produto eu gosto muito de produto digital, né, por exemplo, eu tenho meu curso que é digital, não é físico. Por quê? Eu entendo que o físico tem que ir no correio, tem toda uma logística, tem o preço do produto e o digital ele custa o valor que você quiser, o valor que você conseguir colocar na oferta, né? Então você tem alguma preferência entre digital e físico ou vende do mesmo jeito pra você na sua mão? Cara. Hoje em dia, na minha mão, vende do mesmo, qualquer um que eu pegar eu vendo, né, hoje com conhecimento. Mas pra eu ser dono, pra mim, eu prefiro o Info, o Info produto. Porque igual você comentou, eu não preciso no correio, não preciso ter gasto com produção do produto. E cara, o, o digital não, no cadastro ali é do meu produto, a pessoa comprou, já cai no meio dela, não tem gasto, entendeu? Fora que, é, é muito menos dor de cabeça. Por exemplo, você postou um produto no correio, um produto físico, extraviou, cara, é dor de cabeça, sim, dor de cabeça. Para eu ser dono hoje, eu gosto de trabalhar com infoproduto. Mas para quem está começando como afiliado, o afiliado, para quem não sabe, ele só vai vender, só tem o um trabalho de venda. Então eu até gosto de trabalhar com produto físico como afiliado, mas para eu ser dono, não. E hoje, para iniciar, cara, num afiliado iniciante, vamos pegar do, né, um exemplo, eu iniciaria no infoproduto, sem dúvida alguma. É um produto mais fácil de vender. É um produto que não demanda de tanto investimento, então eu prefiro mil vezes o info. Você falou também sobre os PLRs, que são private label, para quem não sabe o que é, é, são produtos, igual o Marcelo falou, que você compra na gringa e vende aqui no Brasil com os direitos de uso de revenda. Às vezes você traduz, às vezes já vem traduzido, às vezes vem um vídeo, às vezes já vem o um site, já vem tudo pronto. Você simplesmente pega o produto... E coloca lá, você aconselharia a galera começar com o PLR ou você começaria primeiro com uma afiliada para depois ter seu PLR? Cara, eu indico todo mundo começar com uma afiliada. Por quê? Você aprende a custo zero, entendeu? Então, para você trazer um produto da gringa, às vezes traduzir, criar páginas, criar VSL, para quem não sabe, VSL é um vídeo de vendas, né? Criar tudo isso, você tem custo. Às vezes o iniciante, ele não tem toda essa, essa grana né, para arcar com esses custos. Que hoje um PLR bom, de qualidade, você não vai gastar menos de R$ 2.500, R$ 3.000 para deixar ele pronto, deixar ele filé para rodar. E já como afiliado, você pode pegar esses R$ 3.000 que você vai gastar, investir em tráfego e ter um retorno em cima disso. Então, para iniciante, eu recomendo 100% afiliado. 100%. É, eu também, porque você tem estágios menores de validação. Você não 100%. precisa. Validar o site, você não precisa validar a recuperação de boleto Que é no caso ficar ligando para as pessoas ver se ela pagou o boleto ou não Porque normalmente é o produtor que faz isso Então você tem menos estágios de validação Você só cuida realmente da parte do tráfego Que é trazer pessoas para o teu negócio Inclusive o YouTube é uma fonte de tráfego orgânica que eu uso Eu vendo muito, aqui no link da descrição do vídeo Vai ter algum link de venda E quando você acessar, para ganhar alguma coisa que é sempre algo grátis você ainda tem é, você entrar por uma lista que participa de um funil todo e vai vai sendo nutrido ali então existem diferentes formas de você fazer o tráfego e de trazer pessoas para o seu negócio o Marcelo falou que ele gosta muito da, do Facebook para trazer a galera e o, e o Google para fazer o remarketing de funil né E aí uma das coisas que eu te pergunto em relacionado já a isso é, quando que você viu a hora que foi o start Tum para você mudar de afiliado para ter o seu próprio PLR foi quando você começou a ter mais vendas mais dinheiro do bolso mais audiência o que que você sentiu ali que você falou vou montar o meu produto cara foi quando eu comecei a vender mais que o próprio produtor eu cheguei no estágio assim como afiliado que eu já vendia tanto era tantas vendas no dia que o produtor ele, ele chegou em mim e me perguntou cara o que você tá fazendo você tá fazendo algo diferente para estar tá vendendo tanto e aí, eu falei assim: pô, eu tinha as minhas próprias estratégias, né? Tô, tô fazendo. <risos> e aí, e foi aí que eu despertei: pô, eu tô colocando dinheiro no bolso desse cara, eu poderia estar tá colocando no meu. E aí, eu desenvolvi meu produto. E hoje eu trabalho pra mim, no caso. No, não dou, eu, eu tenho afiliados que trabalham com o meu produto, dou comissão pra eles, mas eu trabalhar como, com o produto dos outros, eu não trabalho mais, eu só com o meu. É, porque aí você tem uma chance maior de personalizar a página de venda, de personalizar outras coisas que às vezes o produtor não tá pronto para te dar aquilo, né? E eu também, eu montei só o Rock, o motivo de eu montar o Rock foi porque eu tinha um sócio que ele não mudava de jeito nenhum o site, ele não aceitava que os outros caras, eles estavam tendo recorrência, que o produto tinha recorrência, que o produto tinha outras coisas e que sorteava um carro todo mês e o produto dele... Era o mesmo preço, 400 pau, quem quiser comprar, compra, se não quiser, tudo bem. E eu falei, não tem como concorrer, mano. Olha a oferta do cara, olha que oferta, entendeu? E o que eu percebo é sempre oferta. Os produtos, pessoal, é sempre o mesmo, igual o linguajar, que a gente tá aqui, é sempre a mesma coisa. O que muda é a oferta. Se o Marcelo falar agora pra você, quer aprender a estratégia top pra ganhar 100 mil reais aí de ataque e de defesa, tamo junto? Você vai falar, tamo. Quero comprar, porque porra, caraca Mas é o mesmo nome Então assim, é, a oferta Ela precisa estar sempre modificando para você poder estar tá vendendo Aí, Isso é o que eu descobri Ao longo desses meses E o Marcelo também Com poucos anos de vida é Até engraçado falar Oh, né? é porque Tipo assim, você pensar que Pô, a gente com, com, sei lá, 30, 25 Mais anos, às vezes até Não teve esses insights que você teve na sua idade é muito diferente e assim você falou que ele começou como pedreiro e tudo mais não pedreiro mentira você foi lá para fazer um servente. bico ganhar uma grana abaixa aqui. É, abaixa é, ainda. Tô... Aqui é abaixa ainda é, eu tenho um aluno que ele, é, ele não é servente ele faz essas, ele começou a trabalhar como servente e aí ele começou a instalar pias e aí ele falou, cara, eu queria trabalhar com marketing digital. Eu falei, velho, quanto que você cobra pra fazer uma pia dessa? Ele, ah, três e pouco. E quanto que você bota no lucro, no, no coisa, por obra? Ah, dois contos. No mínimo, no máximo é 400 contos. De material resta tudo lucro. Eu falei, irmão, monta a maior empresa da tua cidade de pia. Investe é. nisso. E ele tá fazendo cara, isso. isso né, só pia. Fazendo... Fala, pessoal. Aqui é o Diego. Eu sou aluno do Gabriel. E realmente dá para se adaptar a marketing digital a tudo. Hoje, atualmente, eu trabalho na fabricação de pias de porcelanato. Aqui na minha região. E com outros serviços também. E posso te garantir uma coisa. Minha agenda está lotada. E com o dinheiro que eu estou ganhando com o meu serviço tradicional, eu estou reinvestindo em um tráfico de afiliado e fazendo gestão de tráfego também. Vou falar pra, mim, pra galera, cara, se você é bom no que você faz, foca no que tu é bom, velho. É... Vai te Por exemplo... Vamos pegar um exemplozinho aqui besta de escola. Se é bom em português, foca no português. Não vai querer ser bo é, 100% bom em matemática se tão forte é português. Entendeu? Aí é, é o que a gente tem que falar pra galera também, né, velho? É, eu acho que muita gente que fala quero largar todo o meu trabalho, meu trampo, pra ir viver de marketing digital. Eu acho que você Sim. só larga uma coisa se é extremamente necessário se te faz mal é tipo você tá trabalhando numa empresa que o chefe sempre foi teu amigo e você aprende marketing digital e fala tchau mano vai se ferrar e não quero mais falar com você sendo que você podia ter é você podia ter até a oportunidade de falar cara eu tô ganhando muito dinheiro pela internet e se você quiser agora é ser meu sócio eu te ajudo quer não então beleza tchau mas assim eu acho que as pessoas quando ela tem um negócio local e ela junta com o marketing digital, ela não precisa do marketing de afiliados, que é, por exemplo, o marketing digital da área de afiliado para ganhar dinheiro. Não, usa o marketing digital no teu negócio. Usa a estratégia cara, que o Marcelo está falando é, no teu negócio. É Uma coisa que eu costumo falar para a galera, a galera tem a mente muito fechada com marketing digital. O cara pensa que marketing digital é somente você pegar o um link e divulgar o teu como afiliado, mas não cara, tu tem drop, você pode fazer negócios locais que, é o que o Gabriel falou agora, a padaria da tua cidade, da esquina da tua casa aí, cara eles precisam de tráfego, por incrível que pareça. Você pega ali, faz um tráfego só para quem está naquela região, divulga a padaria e você cobra por isso, entendeu? Eu tenho, tenho um amigo meu aqui, o Abner, cara, ele trabalha só com negócios locais, ele cobra uma média de mil, mil e reais para fazer a é, gerência de lanchonetes, pizzarias é, até tem um consultório de odontologia que ele pegou também e ele tem um monte de cliente entendeu? então o pessoal não pode ficar só com essa cabeça fechada vou ser afiliado, vou fazer drop não, tem tanta área pra você trabalhar cara. exatamente, coisa. eu sempre falo pro pessoal assim sei lá, você tem menos de 18 anos e quer começar a ganhar dinheiro aprende a editar vídeos aprende a editar imagens e você pode trabalhar pelo Orkana pelo 20pila é, fazendo esse trabalho para essas empresas que em algum momento ela vai falar Cara, só isso não dá, eu preciso de tráfego, preciso de um gás Aí você vai falar, eu também sei fazer tráfego E eu vou fazer para você E você faz não só as artes, mas você faz o tráfego, você faz o site E você aprende com o dinheiro dos outros Não tem nada melhor do que você aprender com o dinheiro dos outros Muito melhor do que você aprender com o teu dinheiro E essa é uma chance de você começar prestando serviços para galera e depois que você viu, caraca, tô ganhando bem, 10 conto, 5 conto, que eu acho que 10 mil reais é legal pra você ficar um pouco tranquilo, pagar aluguel aí pra qualquer lugar é, que você é que queira média, morar. É, acima da média que todo mundo ganha, né mano, se for ver, é. 10 mil reais. Você falar que você ganha 20, 30 conto hoje é o é um salário de 1% da população, entendeu? Nossa, é um negócio muito irreal. É, é É muito real, e aí você fala que é isso com 18. Com 20, com 30, eu, com 30 o cara apos... poderia estar aposentado? Não tá, porque tá fazendo mais dinheiro. Então, sei lá, eu acho que vai da cabeça... Se for ver, ele até tá aposentado sim, porque ele, ele não precisa mais daquilo, ele faz por hobby, né? Se for ver. É, tem um, não, eu não digo que eu trabalho por hobby, tá? Mas eu vou dizer que eu trabalho muito por amor mesmo. Tipo, os números de venda que eu vejo, eu não vejo necessariamente... Pô, vendi 500 reais hoje. Eu vejo, caraca, fiz 3 vendas. Exemplo, isso. entendeu? Ah, fiz 10 mil reais. Não, fiz 60 vendas. E eu comparo com quantas vendas eu fiz em todas as outras terças, quartas, quintas Sim, da, do é isso, mês, para entender o que, que aconteceu de diferente para fazer mais disso. Mais números, é não é dinheiro. É e aí fica assim, né? E aí hoje você comprou cadeira gamer, vai trocar cadeira agora. Vou trocar, tô com a velhinha aqui ainda, tá, tá capengando. Daqui a pouco eu vou montar ela aqui. <risos> dá pra botar link de afiliado de cadeira gamer também. Dá pra você se inscrever na vacina mesmo. Botar. Tá Não, é. E tipo assim, dá pra galera, você se afiliar a qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, fazer review da cadeira gamer. Oh, essa cadeira é maravilhosa, dá pra você sentar, é gostosa. O link pra você comprar tá nas casas Bahia, nas, nas lojas americanas. E você coloca o link lá, ou até mesmo no Mercado Livre, entendeu? Que você pode cadastrar qualquer produto lá, fazer dropshipping também. Então sim, existem diferentes formas de você ganhar dinheiro na internet O jeito que o Marcelo encontrou foi se afiliando a um produto Jogando o tráfego do Facebook para lá Entendendo o que que era o melhor, o que que era o pior No momento em que ele viu que ele estava ganhando muito dinheiro Ele montou um produto similar Comprou um produto, traduziu, etc. e fez algo melhor para ele E aí hoje ele virou produtor, chefe, empresário, com 16 anos E o que que você fez com o MEI, galera, que tá com 16 anos? O que que você faz? para poder sacar todo o dinheiro porque você tem que ter meio tem que ter alguma conta aberta é, tem, né CNPJ e aí sim tem que ter CNPJ cara o que, que eu fiz quando eu comecei comecei com o nome da minha mãe eu não podia nem ter cadastro na plataforma eu, tipo exemplo monetize Edu só não poderia nem ter cadastro porque eu era menor de idade e como eu não era emancipado também fiz o nome da minha mãe mesmo e aí eu rodei até pouco tempo atrás até em janeiro esse ano eu rodei com, com o nome dela, porque eu fazia pouco dinheiro, né? Fazia 1.500 conto por mês dava pra sacar. Aí, cara, chegou uma hora que, pô, nas plataformas você só saca 1.900 reais. Eu já tava fazendo 5 pau por mês, eu, assim, meu Deus, o que, que eu faço? Aí eu falei assim, mãe, tem como a história me emancipar? Ela me emancipou, abriu o meio no meu nome, tô rodando com o meio. Mas eu já, já estourei o meio. O MEI é só R$ mil reais por ano que você pode bater, né? Eu já tô migrando pra uma ME. Porque, cara, vai chegar, chega uma hora que não tem como você Não, tem, é... e outro, não tem quando como. Quando você monta uma empresa, pessoal, você consegue crédito. E crédito é uma coisa muito importante. O pessoal fica atrás de score, score. Ah, quero aumentar meu score. Tem ideia do que é que você tem suas contas pagas uma empresa aberta? conta de score, você, tem? você compra o que você quiser. É cartão é. Black, filho. Então, assim, é, é outro é. pensamento que você tem que ter. É, Marcelo, eu queria te pedir, assim, mais para não tomar teu tempo, duas dicas agora, a primeira é o seguinte alguém que tem 18 anos e tá perdido não sabe por onde começar mas tem muita força de vontade até 18 anos o que, que você recomenda por onde você começaria cara com a minha idade eu começaria é, eu pode até parecer muito guru que eu vou falar aqui mas é mudando a tua mentalidade porque os jovens de hoje em dia é que o cara quer carrão casona bebida balada mulher só que é isso entendeu primeira coisa que você tem que, que, que perceber na tua vida é que antes de você ter você tem que ser são coisas que rimam mas totalmente diferente antes de eu ter aqui ó hoje eu tô falando com o Gabriel aqui a gente tá trocando essa ideia junto eu tô falando de um MacBook Pro 2020 antes de eu ter isso aqui eu precisei é trabalhar ser, não tem como você ser um MacBook, né? Eu <risos> Mas, <entendi. risos> Mas se vocês conseguem entender essa analogia? Antes de eu chegar aqui, eu tive que trilhar muita coisa, abdicar de muita coisa, deixar de festinha, deixar de rolezinho, sabe? Então a primeira coisa começa aqui, ó. Muda a tua mentalidade. Deixa de pensar assim, ó. É, o rico ele é ladrão, o rico ele é uma pessoa não é uma pessoa boa. Cara, antes de você ter, você precisa ser. Precisa realmente disso, cara. Eu acho que foi isso que fez total diferença. E o medo. Outra coisa também de conselho que eu dou é o medo. A gente é muito medroso, cara. Eu tinha medo de colocar dinheiro no Facebook, por exemplo, e não voltar. Mas a partir do momento que eu virei, assim, esse negocinho aqui, e eu comecei a colocar dinheiro no Facebook, começou a voltar muito mais. Ou seja, o medo tava me travando. Então antes de você focar em ter, tipo assim, fazer alguma coisa grande, foca em quebrar pequenos medos. Porque o medo, cara, eu costumo dizer que ele é o contrário da fé. Se você tem fé que o negócio vai dar certo, se você acredita em você, cara, você tem que ir pra cima, sem medo, entendeu? E aí que tá o grande segredo, cara, a virada de chave tá aí. E você deixar de ter medo, é, não sei se todo mundo aqui vai ver isso aqui acredita em Deus, tem uma região, uma coisa do tipo, mas enfim, é, eu que acredito em Deus, coloca Deus na frente, ou qualquer outra coisa que você acredite, não sei, vai, velho, sem medo, sem medo, vai embora. Às vezes é você tem que acreditar em você mesmo, caso você não acredite em nada, e porra, pensa é que tudo que você quer, todos aqueles objetivos, tudo que você sonha, está atrás daquela linha que é o medo. Quando você superar isso aí, você consegue, você vai embora. Você vai vai embora. embora. Recola, recola. E a, a minha segunda pergunta, cara, que é mais também acho que para complementar, você falou de quem tem menos de 18, mas tem muita gente que tá, tá assistindo hoje e tem mais de 30. Ou tá com 25, tá chegando em uma idade Sim. em que com 18 anos é muito normal você falar, você pode errar e etc. Mas tem muita gente que tá com filho, tem filho da tua idade, Marcelo. E se ele Sim. cagar, o filho não come. Entendeu? Então, assim, qual o caminho mais seguro pra um cara desse começar? O que, que você pode aconselhar alguém mais velho? Um tio, ah. um, alguém que você ama? Cara, começa por esse caminho. Começa tendo um dinheiro que você pode rasgar sem te fazer falta. Nem que demore um ano, dois anos para você juntar esse dinheiro. Juntar ali dois, três mil reais. Porque Você tem que focar primeiro no teu conhecimento. E conhecimento, ele leva um pouco do teu dinheiro até você aprender. Então, se você hoje tá na situação que o Gabriel falou... Se você tropeçar ali e teu filho não come, cara, não começa. Por favor, eu te peço, isso não começa hoje, principalmente no tráfego pago. Aprende a fazer um bom tráfego orgânico, que tu não vai precisar investir grana. Aprende a fazer outros tipos de estratégia para você levantar a grana para ir pro tráfego pago, que é o que eu faço hoje, no caso. Mas não começa arriscando o que você não tem. Isso é muito, muito... Cara, tem muita galera aí assim, olha, eu só tinha o limite do cartão para anunciar e, e, e joguei tudo limite foi. Eu fiz isso, mas por quê? Se tudo desse errado, eu tinha ido uma reservinha e eu conseguiria cobrir isso, sabe? Então, eu, cara, eu não recomendo ninguém fazer loucura. A loucura é legal quando dá certo. Você só vê os caras falando que fez uma doideira e deu bom, porque deu certo. Se não tivesse dado certo aqui, ó ele tava quietinho, nem tinha falado nada pra ninguém é então verdade. não faz dois dias não vai, vai com o pé tipo assim, de boa não, é uma coisa que o Warren Buffett fala, nunca veja a profundidade de um rio com os dois pés, tipo, nunca vá de cara se você não sabe, né onde tu tá pisando, porque pode dar muito ruim, né, eu acho que esse é o maior conselho dessa galera, antes de fazer alguma coisa, tenha ali uma reservinha saiba onde você tá pisando vai de pouquinho, e é isso então, acho que uma boa dica que eu dou para quem é mais velho e quer começar... Começa pelo YouTube estudando tráfego orgânico. O que, que é sem dúvida. acesso orgânico? Como trazer pessoas para o seu negócio sem você investir ou pagar nada? Eu gosto muito disso. Eu sou muito fã do tráfego orgânico porque eu sempre fui um cara que não tinha nada também para investir. Uhum. Então... Eu sempre fiz tudo o possível pra ganhar dinheiro sem ter que investir dinheiro. Inclusive lá nos stories, você que me acompanha, que eu vejo que você vê todos os stories, Marcelo. Pô, tu vê Sim. que eu invisto 50 reais ao dia e vendo 300, 400 Sim, doideira. Hora. Doideira. Então, tipo assim, eu não invisto muito. Eu já cheguei a investir mil reais ao dia em produtos meus, tá? E eu gosto também de investir pesado, escalar, fazer lançamento e tudo. Uhum. Mas eu gosto muito mais de ganhar dinheiro sem fazer nada. Muito mais. Muito Sim. mais. E quando você vai pro tráfego pago e já começou no orgânico, por exemplo, você tem um vídeo no YouTube que tá dando certo Você tem um post no Instagram que tá dando certo Você tem uma audiência de aquilo que já consome e tá dando certo Você quer maximizar, é muito mais fácil do que se você começar a usar Se você tem uma hamburgueria, uma lanchonete, uma oca do açaí que vende banana, coco e já tem... 10 pessoas é melhor do que você começar do zero Você vai pegar isso aí e vai patrocinar esse negócio Esse publicação, esse vídeo, etc E vai conseguir trazer mais gente assim, entendeu? Então comece aí do orgânico Que eu tenho certeza que vale a pena você começar E não deixe de estudar Fala qual é o teu Insta também para eu deixar aqui para marcar você Ah, sim É Marcelo Eduardo com dois, dois Ds Marcelo Edu, dois Ds e Eduardo Top, eu vou deixar marcado. Pessoal, hum. espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Marcelo, por você ter me dado seu tempo e eu Tamo ter tirado junto. essas perguntas prazer. também que eu queria fazer pra você já faz um tempo de como que você fez e tudo. E hum. caso vocês tenham alguma pergunta, façam aqui nesse vídeo. É, eu vou pedir pro que o Marcelo responda, caso eu não saiba. E Meu aí bem. vocês é um podem interagir. E é isso. Até já, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite, Gabriel. Precisando estamos aí, e vamos marcar mais, vamos marcar mais, pegar as maiores perguntas da galera aí, respondendo, falamos um negócio bem legal. Top, um abração para você e para todo mundo aí que nos assiste, até já.